Que a PVTs é mais próximo ao Umi alerta disparado na unidade escolar que é Célia Abans KTC. Que a PCCO, VTR aqui tem a partir do momento que a gente recebe o botão de alarme aqui no Centro de Controle Operacional, de imediato, a viatura da Guarda Municipal que estiver mais próxima se desloca para o local de ocorrência. E a Polícia Militar, que também se faz presente aqui no CCO, também é acionada com a mesma finalidade. As nossas viaturas, elas dispõem de comunicação via rádio e também a gente tem uma localização por GPS. Isso permite uma agilidade muito maior para a gente direcionar a viatura mais próxima da escola para o atendimento de ocorrência.